Olá, pessoal do F1 Horizon. Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês de Fórmula 1. E hoje nesse vídeo eu gravei uma corrida rápida no Fórmula 2020 tá? E nesse vídeo eu corri aqui no Bahrein e como vocês estão vendo aí, eu levei o curtir ao pódio. É né? uma, vamos dizer assim, uma homenagem, não sei muito bem, mas mano, eu coloquei o rojão no pod, entendeu? Eu, eu, sou, eu sou o pico das galáxias. <risos> mas acompanhei essa corrida rápida, beleza? É, foi hard hardcore, todo mundo se quebrando lá. Foi da hora. Incrível que eu nem tomei punição. Eu me envolvi no acidente, mas também não tomei punição. Nem aviso. Eu acho que não, né? Nem aviso. Mas é isso, acompanha o vídeo aí. Se você gostar, deixa o seu like, beleza? E fui, ó. Bom porque aqui, Vai, quanto tempo <risos> Beleza eu, eu acho que eu nunca gravei esse jogo aqui no canal Tá eu É a primeira vez se eu não me engano tá? Eu não lembro de verdade né? Mas eu acho que é a primeira vez mesmo Então na primeira vez eu já vou levar a pessoa no pode é só que, que... Que honra Mas vamos lá, vamos pro Grosjean a pista do Bahrein Estou tô, tô, tô, tô, tô mostrando a dificuldade, coloquei no profissional Porque é meio difícil esse jogo no controle no controle não, né? É meio difícil esse jogo. Agora vamos escolher a pista, eu esqueci. Eu fiquei indeciso né na, na hora, mas eu escolhi o baranho mesmo assim. Não sei porque que eu fiquei indeciso, não me pergunto. Mas beleza, tá carregando aí, quando terminar de carregar eu volto. Beleza, tô na, tô na garagem, tá? Eu, hum, eu vou colocar o setup que tem ali mesmo, tá? Eu tava bisuando aí uh, os box, mas eu vou colocar os, um setup aí do jogo mesmo. Tanto faz. Hum, tô competi competi zando nada, beleza, eu só não jogar no casualmente. Vamos lá. estamos saindo dos boxes. Engenheiro confirmou a saída. A gente vai sair, claro. Ele mandou sair e nós né, vamos ficar nos boxes, é, imagina, <risos> não faz sentido. Bom, estamos aqui já na pista, olha só. P5, ótima qualificação do grojão. Schumacher atrás, Weber na frente. Largamos, coloquei no rico já. Que eu sou louco. <risos> é, já tá no vácuo dele ligeiro. Forei um pouco antes. Dá pra ouvir os caras se quebrando lá atrás, ó. Não dá aí. Mas os caras vão se quebrar. Pera aí. Espera um pouquinho. Porque eu lembro que os caras é... é tudo louco aí, mano. Né? Aí, ó. Eu até tirei um pouco do pé pra, tipo não rodar e dar punição. já Aí fica, fica feio o negócio. Até tentei ultrapassar ele, mas não dá, mano. É complicado. Nossa. Mas dava, mano. Dava, mas. É, Lotus, né? Lotus contra a Ferrari não dá muito certo. Também tava sendo ameaçado pelo Hamilton, então. Pff, tava sendo a pior coisa. Aqui. Mas tá certo, tá certo. P2 tá ótimo, né mano? <risos> Pro Grojã tá. tá mais que ótimo acho. Agora lá. Estamos 1.5 do carro da frente. é... Já não dá mano. Não dava. No começo acho que até dava, porque a gente tava perto, mas... Hum, acabou não dando, não sei porquê. Eu fiz certo, mano. Usei o Keras que sobrou, mas não adiantou de nada. Hamilton vem atrás aí, ó. Rasgando. Aí, ó. frada Bem... Enxuruca. Hamilton até chegou ali. Mas logo foi embora, só foi dar uma visita mesmo. Aí ó, abri bastante para não pegar o vácuo né, porque esses caras é ligeiro Eu pensei que ia derrapar, eu tenho medo de derrapar esse cara aí, ó O Hamilton ele tava, tava loucão lá né. Ternal ultrapassar eu logo 2.5 já Melhor primeiro setor Aí tanto faz Não faz diferença e... Nossa, essa curva aí, só de, só de lembrar, né, me dá arrepios, né, mano. Quando tá sem o, o ABS. Nossa, é uma beleza pra travar o pneu. Se você gosta de travar o pneu, vai nessa, nessa, nessa pista e é naquela curva lá, mano. É uma desgrama cara. É uma desgrama Mas bora lá, bora lá. Eu não usei tanto o combustível. Porque gasta bastante até o carro. Então, usei mais nas, na reta principal assim e nessa retinha. Aí. Não demais usei, né? principalmente na reta principal, né? Que é a mais longa, né? tem DRS então. Né? E os caras pegaram meu vaca aí, ó, e ó, tá louco? Eu deixei no rico na última volta pra. Vai mais rápido né mano já que a última volta não quero perder essa posição e os caras podem ligar o DRS agora então vamos lá não gastei nada do Kerzinho só que eu falei <risos> melhor primeiro setor de novo mais é 3.1 do, do, do, do carro da frente essa curva aí é uma porqueria também. Todas as coisas porcaria nessa pessoa. Mas principalmente essa, mano. Ai ai. Os caras ligaram o DRS já. Mas quase nem chegou em mim, parece. Sai muito bem, eu acho. Aí eu dei a errada marota. Mas nada que se preocupe. Aí eu não sabia como é que eu fazia essa curva. deu um branco. Mas 4.8 do carro da frente. Tá, é só frente aqui, mano. Aí. E... Beleza, vai acabar a corrida em segundo lugar. Pode para o grojão. Olha só. Nham. Incrível, incrível. Come embora, cara. Comebora. Dá uma pena que você não tá você não vai estar na temporada de 21 é né? a pena mesmo segundo lugar você pilotou muito bem e vamos ver os resultados finais aí ó a williams marcou ponto bruno senna marcou ponto incrível -se. é uma carter normal a casa não tem nada demais o Button ficou em 13º não vai receber o 13 terceiro <risos> Mas enquanto vai passando o replay, eu vou finalizando esse vídeo, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder os vídeos de Fórmula 1 aqui no canal, beleza? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta vídeo quase todo dia, menos final de semana, beleza? E então é isso, deixa o seu like nervoso e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo amanhã meio dia e 15, beleza? Fui.